Deu a louca no Mônase e ele comprou uma nova WP avaliada em um milhão de reais? É isso que vocês vão conferir no vídeo de hoje, galera. O próprio Mônase tá hypado, mano. O menino tá comentado em tudo quanto é canto. Ele quer ser o novo Simple e, aparentemente, ele comprou uma WP que o Simple tava utilizando durante meses. É isso que vocês vão conferir no vídeo de hoje. E nós temos o vencedor!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 do mundo, né? Não necessariamente que ele quer ser o Simple, mas ele quer ocupar a posição que o Simple ocupa atualmente no cenário competitivo de CSGO. O Simple está com 24 anos, já ganhou duas vezes o prêmio de melhor jogador de CSGO do mundo. Moniz, apenas com 17 anos já tá dando muito trabalho jogando pela G2. Foi um dos melhores jogadores novos, assim, a entrar no cenário competitivo de CSGO e disputar um Major e detonar. Clicou muito, mano. O rating do Moniz também não é nada ruim. A gente vê aqui o Simple o melhor jogador do mundo atualmente está com rating nos últimos 3 meses de 1.23. Eu fico me perguntando, o que será o Monesi com a idade do Simple, né? Quando ele tiver 24 anos, ou seja, daqui 7. Esse moleque vai ser um monstro, ninguém vai conseguir parar ele. Mas por outro lado, o Simple com 24 anos ainda tá muito novo, né? Ele ainda tem muito tempo pela frente para performar e continuar mantendo o posto aí de melhor jogador do mundo. Tem gente que diz que ele já é o melhor da história. Não sei. Para mim, a briga fica muito grande entre o Simple, o Device e o Old. Mas, infelizmente, o e o Device já perderam, né, aquele time. O Simple ainda tá no time, ele ainda tá no auge, mano. Ele tá mantendo esse auge bastante tempo. Mas vamos falar do e vamos falar das skins que o Moniz comprou. Cara, volta e meia, o Moniz dá uma copiada, entre aspas, no Simple. Isso aconteceu no passado, quando o Simple tava utilizando no Major, de Stockholm 2021, uma faca Nomad, Blue no Gen Top 1, entre todas as Nomads. E aconteceu que, algum tempo depois, o Moniz acabou recebendo a mesma mesma faca para jogar em alguns campeonatos e tal. E muita gente ficou comentando que o Mones queria ser o Simple por causa disso. Aconteceu também de o Simple tá utilizando em um certo momento uma WP Dragon Lore com 4 iBuy Powers e o Monese uma WP Dragon Lore com 1 um iBuy Power. Claro que a comunidade de skins teve que comentar a respeito disso, falando que o Mones era um mini Simple e queria copiar o Simple até mesmo nas skins e não somente no modo de jogar. Mas enfim, os dois jogadores são alpers. É claro que vai acontecer algumas semelhanças ao longo do tempo aí em em relação a skins que eles vão utilizar, principalmente quando o assunto é skin de AWP, já que, cara, faz muito sentido se eu tenho uma skin de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, que é uma AWP, eu emprestar essa skin para um pro player que vai utilizar a AWP, né? Se eu tivesse hoje, sei lá, uma AWP com quatro tartas que eu quisesse emprestar para algum brasileiro, eu emprestaria para o Fallen, ele é o Alper da Imperial, eu não emprestaria para o Boltz, por exemplo, o Boltz emprestaria uma K, assim como eu fiz no Major aí de Antwerp 2022. Só que agora, o que acontece? O que aconteceu aqui no inventário do Monazey me deixou meio intrigado e a gente vai ter que dar uma analisada, galera. É o seguinte, Monazey colocou no inventário dele uma skin, não apenas uma, algumas, tá? Mas uma em especial que chamou muito a minha atenção. Eu já vou mostrar para vocês e vocês já vão entender logo de cara do que é que se trata. Pimba, mano. AWP Dragon Lore, quatro zeros depois do ponto e quatro iBuy Powers aplicados. Entrar em mais detalhes sobre essa WP Olha só essa cena, quem que tá usando A mesma WP é o Simple Sim, rapaziada, nesse último Major, o Simple tava jogando com essa Alp Dragon Lore, a própria, inclusive Se a gente busca na database, né Essa é uma das duas Dragon Lores com 4 AB Powers que existem, essa outra Aqui, que tem um zero a menos depois Do ponto, é um rolo, eu não tenho 100% Certeza se ela tá banida ou não, é um rolo Uma conta que foi banida, tava interceptando Skin, tava mandando pra lá, mandando pra cá Consta na database aqui com banido. Mas se você entra aqui nessa conta Tá privada, né? Não dá pra ter certeza se quem skin tá aqui ou se não tá Se mandou pra outra conta privada antes de ser banida, sei lá O fato é que a WP Dragon Lore Com menor float e 4 power powers Entre as duas aqui, tava no inventário do Simple Se liga só, 198 dias atrás E ficou durante 140 dias, mano Olha o tempo que o Simple ficou jogando Com essa Alp aí Se eu não me engano, ele jogou tanto Stockholm Home 2021 Quanto Antwerp 2022 Bom, mas o que é fato é o seguinte esse perfil aqui Que tá com a foto aí De um pirata Uma venda no olho Era o dono da Alp Dragon Lore Ele emprestou pro Simple Depois do último Major Pegou de volta pro inventário dele E fez recentemente Uma postagem no Twitter Querendo vender alguns itens Entre eles Tava a própria Dragon Lore E tipo assim Na época Ele queria vender por Bitcoin Ele queria vender por 6.33 Bitcoins O Bitcoin tava 30 mil dólares Então temos aí 189.900 dólares Vai, 190 mil dólares O que pra gente se traduz em 982 mil reais, velho. Que skin cara da pega. Queria eu que a minha skin mais cara tivesse custando um milhão de reais, mas tá perto. De qualquer forma, essa Dragon Lore então é uma skin de um milhão de reais. O preço de mercado talvez varia. 900, 950 mil. Se alguém oferecer 950 mil, esse cara vende. E penso eu que o Mones tentou comprar essa Alp. Faz sentido. Ele quer ser bom como o Simple, o melhor do mundo. Ele quer ter as skins que o Simple teve. E agora a Alp tá no inventário dele. Ah, o Monas realmente comprou Ou a alp tá aqui emprestada pra ele Já que o Simpo tava jogando no último Major Tá vindo o um próximo Major aí no Rio, né Pode ser que o Monas jogue com essa alp E aí, é dele ou não é? Bom, aí a gente tem que dar uma olhada nas outras skins Que apareceram aqui no inventário dele, ó Com nomes em chinês Temos aqui uma talon, meus amigos Olha o tanto de azul que tem nessa talon, velho Ainda no inventário do Monas, aqui no mesmo período, cara Pandora Factor New Uma luva de mais de 100 mil reais Butterfly Safir. Flip Rubi, M9 Rubi, HAL, dois adesivos de a 14, M41S guarda. Essa aqui já foi minha, se for 0.01. Vou até checar o histórico. Essa daqui. Eu acho que é a minha. Olha ah lá. Inventário do pai aqui, 735 dias atrás. Eu só vendi porque não tinha quatro Titas e me dava um nervoso. Sei lá. <risos> então, será que o menino Moraes desembolsou Aí um milhão para comprar a AWP do seu rival, né? Que pelo menos estava sendo utilizado pelo Simple. Olha, eu acho que tem um jeito de a gente descobrir. É muito fácil Provavelmente Essa WP Dragon Lore Veio no mesmo dia Que essa faca Porque as duas Estão com legendas Em chinês no nome Então assim Essa faca Blue Gem Ah, essa talão Blue Gem Que a gente acabou de olhar Eu vou checar Quem que mandou Pro Monasi Tá aqui, ó 48 dias atrás Foi enviada Olha lá Olha lá a fotinho dele A Dragon Lore Mesma coisa 48 dias Olha a fotinho dele Então com certeza Que o menino e Recebeu as duas skins aí Emprestadas Do colecionador Qiu Um colecionador Que sempre gosta De emprestar skins com quatro adesivos e facas para pro players, já que fazendo isso milhões de pessoas irão assistir os campeonatos do CS:GO, portanto ficarão sabendo que essas skins existem, com isso valorizando demais principalmente no caso do pro player que tá com essas skins, jogar muito bem não sei se vocês lembram, eu já fiz uns vídeos aí a respeito do efeito simple, que ele basicamente fez algumas facas multiplicarem de preço, simplesmente porque ele jogou muito enquanto ele tava com essas skins e pode ser a aposta aí desse colecionador Chinês, cara, no Monese Mas, bom, nada impede também O Monese de comprar esse skin, né Eu acho que ele vai ter grana em breve para fazer Doideira se ele quiser, e quem sabe A doideira dele não é comprar essa Alp Mas aparentemente o Monese tá assim Pegando skins emprestadas, já que é muito mais fácil Pra ele não ter que gastar nenhum centavo e jogar Com skins insanas, já que ele tem fãs De todos os lugares do mundo, e esses fãs têm Interesses próprios em querer valorizar Suas skins, então não, acho que Não, o Monese não comprou essas skins aí Mas no momento eu acho que o Monese é o próprio player que tem o mais insano no CSGO e mais caro, ou não, talvez não. tenha outro. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso, deixa muito like aí embaixo para que eu faça aí a missão de descobrir qual o pra-player mais rico no momento no CSGO. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Falou!